Olha só, pessoal, esse vídeo aqui é destinado diretamente, mano, pra ajudar o Nilson e Zéias Papinho. Ou o famoso vovô do slime. Eu acho que todo mundo conhece ele, né, pessoal? Lá em 2019, ele viralizou muito mesmo por conta de fazer um slime. Ele dizia que era o sonho dele realmente fazer um slime bonitinho, cara. E ele fez, ele ficou muito feliz. As pessoas gostaram tanto daquilo que o vídeo dele foi até mesmo parar no rewind, pessoal, do YouTube. E aquilo foi muito incrível. Mas a situação dele, pessoal, agora, anos depois, eu diria que não tá muito legal não, sabe? Ele parece estar tá bem pra baixo, mano. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo ele realmente... Transparecendo isso no canal dele de uma forma mais explícita. Acontece que ele não tá muito bem na saúde, ele tá precisando tomar muitos remédios, cara. Ir no médico, sabe, pra piorar ainda, gente. O canal dele não tá rendendo nada, mano. Ou seja, tá bem complicado. E meu objetivo com esse vídeo aqui é realmente tentar ajudar o máximo, cara, e trazer mais visibilidade pra esse caso. E muito obrigado, amigo, tá, gente. Tchau gente Fica com Deus, tá? Claro. Que Deus proteja todos nós Antes da gente se adentrar nesse vídeo pessoal Eu vou passar o famoso patrocinador Mas isso também vai ser bem importante pra história Mano, vocês vão entender 50 mil reais, eu acho que todo mundo quer isso, né? Eu gostaria absurdamente, mas esse valor aí, pessoal, é o que a Binomo disponibiliza na conta demo no site deles. Pra te treinar e fazer depois com teu dinheiro de verdade na conta real. Se vocês não conhecem ainda, pessoal, a Binomo é uma plataforma de negociação online baseada em análise de gráficos. Entretanto, só pra maiores de 18 anos, tá bom? É realmente muito legal pra quem quer conseguir uma renda extra, a renda é bem emocionante, sabe? Eu vou mostrar pra vocês como funciona. Eu tô aqui na minha conta real, e basicamente assim eu tenho que tentar prever o que vai acontecer com o gráfico. Se ele vai subir ou vai descer. Sabe? Depois de um tempinho estudando Pessoal, tem vários estudos que tu pode fazer Realmente pensar, cara, eu acho que ele vai pra cima aqui E eu espero tá certo, né? Porque se eu não tiver Basicamente eu vou perder o meu dinheiro Eu boto o valor nessa aba aqui E agora basicamente é só esperar o resultado Que, mano, olha só, é claro, pessoal Deu certo. Primeiro treina bastante no modo demo Lá com 50 mil reais, pessoal, porque é aquele negócio, né? É o teu dinheiro, cara, tu tem risco de perder Então vai com calma. E as opções De depósito vão no PicPay Piques até mesmo o boleto e todos esses outros aqui Os saques são 24 7 e também o suporte deles funciona a qualquer momento. E a maravilha, mano, olha que legal. É que quando tu for fazer o primeiro depósito, que o mínimo é 40 reais, usando meu código, literalmente, tu vai multiplicar esse valor aí, gente, botando 40 já vira 80. Botando 80 já vira... Quanto que é? 80 vezes 2, mano, sei lá. Sempre vai multiplicar até mil reais. Link da Binomo no comentário fixado e também na descrição. Tamo junto, gurizada, e bora continuar o vídeo. O Nilson postou esse vídeo aqui chamado Meus Inscritos Estão Caindo. No começo do vídeo, eu já senti ele bastante triste, sabe? ele disse que era pra ser um vídeo assim, mais sério, cara, de desabafar com o público dele, no começo ele falou que em janeiro ele tava com o número de inscritos, mas como o título já sugere, né, infelizmente ele tá perdendo inscritos, em relação a isso, cara eu já vou falar que é uma coisa muito normal, sabe seja pro Nilson ou pro qualquer outro youtuber a gente não pode muito se preocupar em relação a isso, tipo, em relação a inscritos sumindo, é realmente muito frustrante cara, tu vê que tu perde alguns inscritos mas eu até já tinha feito um vídeo em relação a isso sabe, há mais de um ano atrás, inclusive, falando que eu tinha perdido mais de 100 mil inscritos no meu canal, mano, é claro que não foi da noite pro dia tipo assim, pô mano, sumiu 100 mil inscritos Tá ligado? Foi aos pouquinhos cada dia Alguma coisa? Porque isso realmente acontece no YouTube O Nisso falou que só nesse ano ele perdeu Mais de 50 mil inscritos E claro, é bastante gente Entretanto o canal dele em número de inscritos ali cara É realmente muito grande Ele tem mais de 5 milhões de inscritos E assim, literalmente, gente, todos os dias Contas aqui no YouTube são planidas, suspensas Sabe, até mesmo excluídas E isso faz com que todo mundo perca inscrito todos os dias E como ele tem mais de 5 milhões de inscritos Sabe, proporcionalmente o número de perda dele Vai ser muito maior, mesmo sendo algo o triste, cara. Infelizmente, é algo normal também. A gente perde os inscritos, tá ligado? Eu só queria falar sobre isso pra ele não se preocupar tanto, sabe? Mas essa não foi a parte que mais me fez pensar e querer trazer esse vídeo. E sim, é isso aqui. O canal tá monetizado, mas não tem receita, não rende. No máximo, 80, 90. Tem mês que eu não recebo nada. O mês passado não recebi nenhum tostão. Esse mês também não vou receber, mas o meu... O que, que adianta você ter um milhão, dois milhão, que nem é o meu caso, né? cinco milhões, e, e não receber nada. Então para mim não é vantagem. Graças a Deus, tem muita gente aí, sensibilizou, né? Que eu coloquei aí, pedindo para colaborar, né? Porque eu sou aposentado, né? Ganho aí um pouco mais de mil reais por mês. Então, gente, é meio complicado com a minha doença que eu tenho, né, pagar consulta, exame, remédios, então vai quase todo o dinheiro da aposentadoria, então gente, é meio complicado, tá? Ele falou que, mesmo o canal dele sendo muito grande, cara, infelizmente ele não ganha nenhum dinheiro com o canal dele atualmente. É bem raro ele conseguir sacar, cara, depende muito do mês, geralmente ele não consegue. E ainda por cima, mano, aparentemente ele tá gastando bastante dinheiro com remédios. Ele tá doente e precisando ir no médico, sabe, todos os meses. E isso é bem complicado mesmo. Ele já tinha feito alguns vídeos mostrando e comprando remédios, e naturalmente, cara, quanto mais a gente vai envelhecendo, mais ir no médico a gente precisa, cara, mais a gente gasta com remédio. E muitas vezes, é claro, esses remédios aí podem ser bem caros. Como ele não tá conseguindo ganhar nada financeiramente assim com o YouTube mesmo? Em praticamente todo o vídeo dele, além dele botar sempre na descrição o pix dele Ele sempre pede uma doação assim, sabe? Uma ajuda financeira Muito obrigado mesmo, tá me ajudando e muito A comprar meus medicamentos, pagar minhas consultas, fazer meus exames Muito, muito, tô muito feliz, viu? e isso me deixa sinceramente, mano, bem pra baixo, porque é sério, o canal dele é enorme isso não deveria estar tá acontecendo, sabe todos os vídeos tem bastante comentários, muitas pessoas assistem mesmo, isso é uma sacanagem muito grande, cara, que também o YouTube tá fazendo com os criadores em geral, mas pode ser que eu tenha uma solução, sabe, cara alguma forma de ajudar o Nilson, e vocês também, na verdade, principalmente, eu espero que com esse meu vídeo aqui, cara, pelo menos a gente consiga ajudar um pouquinho ele, sabe, sobre essa sacanagem aí, cara, que o YouTube tá fazendo faz alguns meses que basicamente os youtubers estão recebendo muito menos, é um fato, sabe? O próprio Nilson também falou sobre isso no vídeo, que teve, por exemplo, uma porcentagem gente, se não me engano, 10%, que a gente começou a receber 10% menos por conta de alguns impostos, mano, e sei lá o que. E depois ainda, cara, hoje em dia, basicamente todos os vídeos aqui no YouTube têm anúncios, mesmo os canais que não são monetizados. Ou seja, o YouTube bota anúncio, cara, em tudo que é canal. Mesmo os YouTubers pequenos não ganhando dinheiro, o cara tem anúncio nos vídeos deles. Isso é realmente bem ruim pros criadores de conteúdo, cara, em vários sentidos, porque assim, o YouTube tá botando anúncios em canais que não tem monetização. Isso aí era pra ser uma coisa boa, sabe? Tipo, ah, pelo menos agora tá todo mundo ganhando dinheiro Até mesmo quem começa, mas não Esses canais menores, caras, não são Monetizados e não estão ganhando, mas tá aparecendo Anúncio, tá ligado? O que obviamente Faz os canais maiores, caras, que são Monetizados, ganharem muito menos E o motivo é que os anúncios são limitados Se aparece anúncio no canal do Zezinho 1 Que é um canal desmonetizado, cara, e ele não vai Ganhar dinheiro, no canal do Zezinho 2 Que é monetizado, mano, e era pra ele ganhar Vai aparecer menos anúncio, então desse jeito Só o YouTube tá ganhando, cara, e todos os youtubers Perdem, basicamente, o Nilson não tá conseguindo ganhar dinheiro com o YouTube, cara, porque a monetização tá realmente muito baixa e ele não consegue sacar o limite mínimo. Todo mundo sabe que os vídeos dele, assim, são bem caseiros, sabe? Algum vídeo ele tá lendo uma lista ali de inscritos, cara, em outro momento ele tá só tomando café, só fazendo algum almoço. Não é algo profissional, ou algo super editado com roteiro? Não é, cara, realmente o um vídeo pensado em ter visualizações como geralmente os vídeos são no YouTube hoje em dia? É só ele, mano, sendo ele, sabe? Que é bem único, cara, bem legal, mas que também, claro, faz ele ter, infelizmente, um público menor. Mas isso aí não significa, cara, que não era pra ele estar tá se sustentando com o canal dele, até porque de qualquer forma ele continua tendo muito, muito alcance tem algumas coisas que ele poderia estar tá fazendo que eu acho que infelizmente, mano, ele não sabe sabe que poderia estar tá fazendo, e que sim, iria ajudar muito ele mesmo a se sustentar com a internet por exemplo, o cara vídeo curto de 1 a 5 minutos ali, geralmente eles aparecem menos anúncios porque o vídeo é curto vídeos com 8 minutos pra cima os youtubers ganham mais, e também tem a coisa, mano, que é essencial, que realmente é muito importante que na verdade a gente tem que focar nisso, que tem empresas, cara, que realmente estão dispostas a assim a patrocinar canais, como por exemplo a patrocinadora desse vídeo aqui, cara, que eu citei no começo lá, eu sei que pode ser bem chato às vezes, sabe, mano, ver um anúncio, cara, se já tem anúncio no YouTube, mas realmente, mano, quem é youtuber sabe que nesse momento, cara, a gente realmente precisa de anúncios assim de terceiros empresas que patrocinam o teu canal sabe, só que, é claro, o canal do Nilson são crianças que assistem, e eu falo criança mesmo, sabe, tipo, na fase da alfabetização não poderia ser qualquer anúncio que ele poderia botar no vídeo dele, mas significa que, obviamente, cara, ele conseguiria anúncios assim pra essa área, tipo, empresa que vende boneca, ou sei lá, mano, livros pra colorir, qualquer coisa relacionada assim. É só um exemplo que eu tô dando. Mas, eu pensei mesmo na possibilidade, cara, do Nilson ter tipo um agente, sabe? Alguém que lide com ele, assim, nessa parte do canal. Tipo o que aconteceu com o Luva de Pedreiro. Tudo bem que teve aquela polêmica, né, cara? Foi muito desastroso. Mas pensa comigo que, provavelmente, o Luva de Pedreiro, por não entender muito da internet, não teria ido tão longe, cara, realmente sem a ajuda de um profissional. O realmente ser instruído por alguém que sabe muito, cara, é muito importante. Nesse momento que ele não tá bem financeiramente, cara, e também tá de saúde, eu acho que realmente é o momento de ajudar É claro que pode ser meio difícil ou não Cara, encontrar um agente Mas com certeza é uma possibilidade Sabe, é um jeito de ajudar a longo prazo, mano E por que, que eu tô falando isso? Porque assim, as pessoas estão ajudando ele financeiramente agora E é muito bom mesmo Eu vou deixar o pix dele pra todo mundo que quiser doar, cara Ele tá divulgando em todos os vídeos, como eu falei E com um real que tu doa, cara, já ajuda muito mesmo Porque a união faz a força Se mil pessoas doarem um real, já viu, né, mano? É horrores Eu vou fazer uma doação pra ele também Mas isso, sabe, é só a curto prazo As pessoas vão doar, cara, ele vai se recuperar esperar um pouco. Mas eu tô pensando a longo prazo, realmente, pra ele ficar bem. O Ted, pessoal, que é conhecido do Nilson, eu imagino que o Ted talvez nem saiba como ele tá nessa situação, sabe? Além dele precisar realmente da ajuda ali financeiramente, ele realmente, mano, precisa da ajuda profissional, sabe? Em relação ao canal dele. Pra ele saber, mano, que ramo seguir, como conseguir patrocinador e tudo mais. Então, é sério, eu acho que a gente tem que divulgar esse caso, sabe? Pra quem sabe, cara, não sei, chega algum agente legal. Se o Ted não fica sabendo sobre isso também, cara, não sei, alguma coisa assim. Eu quis gravar esse vídeo sobre o Nilson, porque eu eu acho que é muito importante mesmo a gente trazer essa visibilidade, cara, sobre esse caso. E tornar isso positivo, sabe? Vamos ajudar o Nilson, pessoal. Tanto atuando pra ele, cara, passando no canal. Ou como eu falei, pensando no futuro mesmo. E com a possibilidade de realmente alguém profissional ajudando ele. Eu espero mesmo que esse meu vídeo sirva de alguma coisa. Eu desejo muitas melhoras pro Nilson. E, bom, esse foi o vídeo. O Pix dele vai estar tá aí, pessoal, e também o canal dele. E é isso. Tchau.